Abra a roda, tindolelê. Abra a roda, tindolalá. Abra a roda, tindolelê. Tindolelê, tindolalá. Olá, eu estou aqui para apresentar para vocês o programa de extensão universitária Educação Infantil na Roda. O programa é composto por uma equipe de docentes a professora Dulce Marta, a professora Maria Luísa, que sou eu, e a professora Simone. Nós três, que somos professoras da FACED, coordenamos o um trabalho de um conjunto de discentes de diferentes cursos da URGS, integrados aos nossos projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, e também uma equipe de docentes de redes públicas de municípios vizinhos, a Porto Alegre, que fazem parte dos nossos programas e ações. Desde 2012, o nosso programa foi criado junto à Faculdade de Educação oferecendo um espaço para múltiplas interações entre pessoas, profissionais, entidades e organizações atuantes e interessadas no campo das Políticas Públicas de Educação Infantil. As nossas principais ações nos últimos anos têm sido em torno de promover espaços para estudo, aprofundamento acerca de temas importantes da área, monitoramento e avaliação de políticas de educação infantil, oferta de cursos na modalidade presencial e à distância para a formação de profissionais, assessoria e apoio à gestão, aos conselhos de educação e à organização dos sistemas de ensino. Nós temos algumas parcerias construídas ao longo dos últimos anos, dentre elas, destacamos o Fórum Gaúcho de Educação Infantil, vinculado a URGS desde o início do nosso programa de extensão e também a nossa parceria com o programa Quem Quer Brincar, o famoso QQB da Faced, no qual fazemos parte do Conselho Curador e junto ao qual organizamos todos os anos o Brinca Faced. Temos ainda o programa de extensão PIA, Concertos e Oficinas, que é coordenado pela professora Dulce Marta. Nós temos um site institucional onde colocamos tudo aquilo que vimos produzindo ao longo desses anos no nosso programa. As nossas pesquisas, as publicações, eventos, notícias, biblioteca virtual e galeria de fotos. Durante a pandemia, nós fizemos várias ações. Nós fizemos a seleção e a formação dos novos bolsistas, tudo por atividades remotas, inclusive um curso de Wordpress para que eles pudessem atualizar e fazer a manutenção do nosso site. Programamos três jornadas de estudo virtuais e as divulgações dessas jornadas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, que é uma parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul com o objetivo de discutir as repercussões da pandemia para as políticas e práticas de educação infantil. Temos também um ciclo de estudos sobre processos de leitura e escrita na educação infantil em parceria com a UFSM, que também vai se desenvolver de forma virtual tudo isso pudesse acontecer durante a pandemia, em função do isolamento social, nós criamos um canal do nosso programa no YouTube. Temos participado de diversas lives e webinários e temos feito atualização de materiais no nosso site. Nós queremos apresentar especialmente um novo recurso que nós colocamos lá. Na aba Biblioteca Virtual, abrimos a opção Pensando a Educação Infantil e nesta opção se abre a possibilidade de acesso a documentos que foram produzidos durante esse período da pandemia, assim como lives e webinários que estão nesse nosso repositório disponíveis online para toda a comunidade para que possam fazer parte de espaços de formação individual, profissional e por coletivos de instituições. Então faça contato conosco, inscreva-se no nosso canal. Escreva para o nosso e-mail e peça para ser incluído na nossa mala direta. Esperamos você por aí!